Tem coisas que aparecem quando a gente menos espera, né? Ainda bem que para hepatite B existe vacina. Hepatite B. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Vacine-se.